E aí galera, entra neta, vai ter um bicho! Saudação internauta, seja bem vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Sim, estamos de volta! Depois de um bom tempo parado, vamos recomeçar bem com TV Colosso. A turma da TV Colosso invade as telinhas do mundo dos videogames em uma fascinante aventura para o Master System. Bom, nesse jogo gente controla Gilmar e Priscila numa aventura para coletar umas ervas raras que podem ser usadas para curar o JF que está doente, então prepare-se e vamos nessa! Agora teremos vídeos toda semana, portanto se não quiser perder os próximos vídeos inscreva-se e ative as notificações! Bem, ficamos um tempo sem conseguir publicar vídeos, devido a um problema que ocorreu. O que aconteceu foi o seguinte, infelizmente eu quebrei um dente. Fiquei três semanas sem conseguir narrar. E com isso bagunçou a programação toda. Bom, agora que a situação está controlada, a programação seguirá da seguinte maneira. Os vídeos que estavam planejados para serem lançados em julho serão transferidos para os meses de agosto e setembro. Para mais informações, acesse um link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo Que você vai poder conferir toda a programação do canal Isso significa que teremos bastante vídeos esses meses Então, se não quiser perder os próximos vídeos Não esquece de ativar as notificações Bom, esse jogo na verdade só dá para um jogador Eu coloquei assim, split-screen Que é pra gente ter uma noção de como seria se fosse para dois jogadores Quer dizer, até dá para jogar dois jogadores, mas... Alternando o primeiro controle por essa razão, também não dá pra jogar online Isso era uma coisa chata do Master System O segundo controle quase não foi usado Esse jogo na verdade é uma hack do jogo Asterix and the Secret Mission Muito boa hack, por sinal Oh, beleza! É isso aí, vamos pra segunda fase Sai da frente! <risos> Como você pode observar, as fases são bem diferentes. Beleza. É isso aí. Um lado já foi. Muito bem, uma das plantas medicinais cresce numa caverna, e cá estamos. muito bem beleza encontrou três plantas muito bom ouvi dizer que as pulgas robô tem outra guardada no navio Beleza, chegamos no navio. Para ir para fazer fase de bônus, você precisa de ossos. E aqui você pode farmar ossos. Aí pro bônus precisa de ossos, igual a um múltiplo de 4. Não me pergunte por quê. Cara, esse jogo é muito nostálgico pra mim. Ele foi o primeiro cartucho que eu joguei. Veio junto com o Master System 3 da Tectoy, que vinha com Sonic na memória. E aí, você lembra da TV Colosso? E os desenhos que passava nela? Ficou no ar entre os anos de 1993 e 1996. De tudo que passou no programa... O que mais me marcou foi Power Rangers Outro que também já jogamos aqui no canal Você pode conferir clicando aqui no card Que tá demais também Então depois desse vídeo, confira Me marcou muito Porque eu assistia antes de ir pra escola E lá vai Priscila Vamos ver Porrada neles Isso Vamos lá, eita. Opa, ai caramba. Uh opa, ah, <risos> não. E é isso aí. Que perigo, só. <risos> E É ISSO AÍ! Pronto, Priscila também já chegou no barco. Eu não sei porquê, mas a quantidade de fases para cada um dos personagens é diferente. Então não dá nem para apostar uma corrida, porque é... Não é equilibrado. Por esta razão, algumas fases... Serão percorridas... Individualmente. Lembra dos desenhos? Tinha o onde está o Wally... Tasmania... Tartarugas Ninja, Capitão Planeta, Mickey Popeye, He-Man, Tiny Toon. Ah, eu já ia me esquecendo do VR Troopers. Que eu nunca conseguia ver porque eu tinha que ir para a escola nesse horário. Beleza. O jogo é muito bom, mas falta uma fase e um chefe. Esse jogo só foi lançado no Brasil. É um exclusivo. O meu cartucho veio com um bug muito engraçado. Eu consigo fazer... Uma pontuação quase infinita nessa parte aqui. Vou ver se consigo mostrar esse bug num próximo vídeo. E é isso aí, o chefão chegou. Um lado já foi. E o outro também. Então é isso. Continua no próximo episódio. Se isso aqui também faz parte da sua infância. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima.